Agora eu vou entrevistar o acordeon do Gabriel. O acordeon, eu posso te chamar de sanfoninha? Posso. Você toca uma musiquinha para as crianças. Ô, oh, você sempre toca assim em festas, o seu som é sempre assim festivo, ou você também consegue tocar músicas tristes? Então toca uma música triste. Que legal. E sanfoninha, esse fole que abre e fecha aqui dentro, até onde que ele abre e fecha? Cuidado, cuidado, você pode rasgar. Agora fecha. Uau, parece que ela respira. Ô, sanfoninha, é verdade que se o Gabriel dormir você continua tocando sozinha? Que espertinha, ele pode descansar que ela vai sozinha. Ô, sanfoninha, você que tocou bichinho, toca um pouquinho agora a música do bichinho sem, sem zabumba, sem contrabaixo, sem violão e sem canto. Só você sozinha, sozinha. Ô oh, sanfoninha, só aquela mão esquerda, o que, que ela tá fazendo nessa música? Que você só ficou pulando aí, eu quero ver se você tá tocando os botõezinhos direitinho. Ô oh, Sanfonia, qual que é o seu som mais grave, o mais gordão grave? Puxa, parece um um sei lá o quê. E qual é o seu som mais agudo? Puxa, parece umas flautinhas ou sanfoninha. Antes de você ir embora, você pode tocar uma música de tchau para as crianças?